Alô pessoal do canal, bom dia, tudo bem? Vim aqui hoje passar uma dica rápida para quem é, trabalha com MDF e tem a tupiazinha eu tenho a 3709 da Maquita uma dicazinha rápida aqui que eu me deparei com uma situação e eu acho que muitas pessoas pode passar por isso e uma dicazinha que eu uso e, e, e dá certo Tô, tô fabricando aqui um, um armário é, e ele tem umas peças maiores. Aqui tem uma peça de 2,40 por quase 60, 59 e para eu colocar essa peça sozinho na, na esquadrejadeira e, e para refilar e para fazer o, o trabalho fica um pouco complicado, certo? Mas é, eu fiz o pré-corte com a circular manual, certo? E o corte, para quem gosta de um serviço muito caprichado, o corte não fica tão perfeito. Você pode ver que aqui esse corte está perfeitinho. É, e uma outra situação. É, eu estou com essa peça aqui já usinada, prontinha para ser fitada, pra, é uma lateral de armário. Quando eu fui conferir essa outra peça, essa peça aqui está com 2 milímetros maiores. Certo? Então aqui, essa peça está num tamanho... E essa aqui está com 2mm maior Isso é uma lateral, isso é uma lateral Então eu preciso igualar essa peça Como eu mencionei antes, é, fica meio complicado Levar uma peça dessa na escadrejadeira Porque eu estou sozinho, por falta de espaço e tudo mais Tem gente que nem tem escadrejadeira Então vou passar uma dica importante Simples demais Tupi iluminadora Maquita, 3709, tem vídeo dela no canal A base que vem né, com a própria tupi frezinho também que vem com a própria tupi ó oh, Cara, ela, essa maquininha é fantástica Olha só Tanto para você, você usinar e igualar uma peça Quanto para você dar o acabamento Às vezes o estourado Que você quer usar a face que vem de fábrica Você quer dar uma, uma laminada Para ele ficar perfeito Então vamos lá é, Já está devidamente regulado Não vou mostrar regulares disso aqui Porque vai alongar muito o vídeo Então já está devidamente regulado Vamos lá, daqui a pouco eu vou mostrar também o rebaixo para pôr o fundo o Fundo de gaveta, o fundo desse armário aqui eu Vou mostrar fazendo esse rebaixo com essa tupi Ok, pessoal? Então vamos lá Tem que ter atenção, pessoal, com essa fresa na entrada da peça Na entrada e na saída Você tem que pôr a mão aqui e ter a mão muito boa para você entrar, para ficar perfeito Certo? Então vamos lá Olha só pessoal, que perfeição que fica! Cara, fica assim ótimo. Só vim com a fita e 100%. Vou passar mais uma vez. Estou tirando um milímetro, mais ou menos, de medo aqui Olha só, que acabamento perfeito. O acabamento aqui fica show de bola. É, daqui a pouco eu vou estar tá mostrando o um rebaixo para o fundo de gaveta. E também, no caso aqui, vai ser um rebaixo para o MDF de 6mm que vai no fundo desse armário. Vou estar tá mostrando fazendo com essa mesma fresa, com essa mesma tupi Tá ok, pessoal? Vou estar tá mostrando aqui como que faz esse rebaixo aqui. Para fundo de gaveta, para você colocar... Nas costas de um armário, do móvel, será pra você colocar o MDF de 6mm? Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um pedaço que já tem pronto. É isso aí que nós vamos fazer. Tá aqui o MDF, tá? Vamos fazer nessa, nessa lateral de armário aqui. E aí nós vamos passar a passo aqui. Primeiro, a minha tupi já tem uma marcação que eu fiz aqui. Não sei se consegue focar que é a regular justamente daquele fundo lá, toda vez não gastar de eu ficar procurando onde eu coloco isso daqui e tal. Eu já chego e já, já, já sei onde que é a regular para o MDF-6 que eu uso nos fundos de gaveta. Eu faço na serra circular, né, faço mais até na serra circular, é, mas em é, algumas fações eu uso a, a tupi. Eu faço em duas passadas, porque em uma passada só até faz, mas fica umas rebarbazinhas para trás. Então eu prefiro fazer em duas passadas até mesmo para não forçar tanto a máquina. Então aqui, está o risco aqui, que é o, o limite que eu uso para colocar o MDF de 6. E a profundidade, a profundidade você pode até regular. Aqui eu deixo uma, uma sobrinha relativa aqui, em torno de uns 3 milímetros mais ou menos. E é isso aí tá vendo é, então vamos lá vou fazer a primeira passada vou gravar a primeira passada e depois vou gra gravar a passada final e vou mostrar para vocês o resultado tá ok ah, vamos começar de lá essa grande pessoal como como eu comentei é, como essa fresa aqui tem que ter um cuidado na hora de entrar com ela no MDF você tem que firmar aqui porque senão ela entra comendo desigual. E na saída também você firma a mão do outro lado. E com a mão de leve você consegue fazer um trabalho bacana. Tá? Vamos lá então. Mostrei antes, eu já fiz a primeira passada. Agora, a segunda passada, simplesmente pego é, é, a guia e trago até essa marcação que eu tenho aqui já, já pronta de regulagem. Aperto aqui, prontinho para segunda passada. Beleza, é o passado que deixa o acabamento final na entrada aqui, dá uma firmadinha para o tupi entrar, não comer mais que é o necessário, e na saída lá, firmar o contrário também para não acontecer a mesma coisa vamos lá para passar do final aqui como eu falei aquele cuidado aqui no finalzinho pro cantinho ficar perfeito senão a fresa ela entra aqui para a gente testar se ficou bacana Olha só, pessoal. Que trabalho que vai ficar caprichoso no final. Ó. Vai ficar muito bacana. Olha só. tá vendo? Isso aqui é uma amostra do MDF de 6. Esse, o fundo do nosso armário vai estar tá aí. Ó. Entendeu? Fica muito bacana. Dá um toque especial ao seu trabalho. E como você pode reparar, olha o acabamento que essa fresa deixa. Essa máquina é muito boa. Não só a... a, a 3709, tem a da Bosch que é uma máquina muito boa. Maxiva tem, nunca, nu, nunca tive oportunidade de testar, mas diz, dizem que é uma maquininha bacana. E Esco também é boa. Mas é, a, a, eu tenho, né? posso falar da, da, da Maquita, que é uma máquina excepcional. Tem uma tupi de coluna Black and Deck também que faz esse trabalho aqui, mas ela é uma máquina mais pesada. O ideal é essa maquininha aí mesmo. Muito bacana, pessoal. O serviço fica outro nível. Um fundo de armário ou um fundo de gaveta feito dessa forma. Fica muito bacana. Certinho, pessoal? Então, qualquer dúvida aí, pode deixar no comentário aí que a gente vai estar gravando mais vídeo pessoal ver. Tá ok? Obrigado.